Salve galera beleza bem-vindos ao canal Retro Channel de sempre na companhia do seu parceiro Lucardi para passar para dar um recado rápido amanhã. Ou hoje, dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo Nós vamos terminar a nossa série de The Legend of Zelda Majora's Mask Sim, nós vamos salvar Termina Fazendo tudo que tem que ser feito Pegando as 24 máscaras Ativando o First Daily Link E salvando Termina de ter um acidente grave com a queda da lua Então vai ser agora, às 8 horas, dia 12 de fevereiro, tá legal? Aguardo você Vamos juntos em mais uma aventura maravilhosa de The Legend of Zelda E também não se esquece de se inscrever em nosso sorteio do Super Nintendo Tá legal, galera? As inscrições vão até o final do dia 20. 26 de fevereiro então, não bobeia e participa, quem sabe você não dá sorte de ganhar um videogame simplesmente maravilhoso, tá legal? Aguardo vocês então em uma live sensacional, a última de The Legend of Zelda Majora's Mask, encontro vocês no canal, tchau tchau!